E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exercício de soma e vamos utilizar algumas etapas para resolvê-lo. E temos o seguinte. Joey começou a fazer o seu trabalho de matemática. Ele resolveu 23 exercícios sozinho. Ele concluiu mais três exercícios com a ajuda de um amigo. Ainda faltam nove exercícios a serem resolvidos. Quantos exercícios tinham no trabalho de matemática de Joey? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Para resolver esse exercício, nós vamos ter que organizar as nossas ideias. Bem, vamos colocar algumas etapas aqui. A primeira etapa, que eu vou colocar aqui dentro dessa barra, vai ser. O valor inicial. O Joey conseguiu resolver 23 exercícios sozinho. E eu posso colocar esses 23 exercícios aqui. Ele também conseguiu resolver 13 exercícios com a ajuda de seu amigo, que eu posso colocar aqui 13 exercícios e ainda faltaram 9 exercícios a serem resolvidos, que eu posso colocar bem aqui. Então, aqui nós temos os exercícios que restaram, ou seja, os que ainda faltam ser resolvidos. Aqui, os 23 exercícios que o Joey fez sozinho, e aqui os 13 que ele resolveu com a ajuda de seu amigo. E se você quiser o valor inicial de exercícios que o Joey tem, você precisa somar 23 mais 13, mais 9. E como nós fazemos isso? Podemos fazer um de cada vez. Eu posso fazer essa parte aqui primeiro, que nada mais é do que 23 mais 13, e eu posso decompor esses números, ou seja, escrever de uma forma mais fácil, sabendo que 23 é a mesma coisa que duas dezenas, ou seja, 20 unidades, mais 3 unidades. E eu somo isso com 13, que é a mesma coisa que uma dezena, ou seja, 10, mais 3 unidades. E isso fica mais fácil de fazer, porque nós podemos somar primeiro as dezenas. Então, eu vou ter 20 mais 10, e somo isso com 3 mais 3. Então, 3 mais 3 e 20 mais 10 é igual a 30, e eu somo isso com 3 mais 3, que dá 6, e 30 mais 6 é igual a 36. Então, essa parte toda aqui de exercícios, que são os exercícios que o Joey consegue resolver sozinho junto com os exercícios que ele resolve com a ajuda de seu amigo, é igual a 36 exercícios. E, para nós descobrirmos o valor inicial, nós só precisamos somar esse 36 com os 9 exercícios que estão faltando. Quanto é 36 mais 9? Nós podemos até colocar isso aqui do lado, 36 mais 9. E uma maneira rápida de resolver isso é pensando que 36 são 3 dezenas, ou seja, 30 unidades, mais 6 unidades, e eu somo isso com 9, e 6 mais 9 é igual a 15. E uma maneira rápida de pensar nessa soma aqui é que se você tem 9 unidades, e você retirar uma unidade do 6 e colocar aqui, você vai ficar com 10, e ainda vão restar 5 unidades, que se você somar com os 10, vão dar 15. E, para nós somarmos 30 mais 15, nós podemos colocar 30 mais o 15, que eu posso escrever como 10 mais 5. Isso porque fica mais fácil somar dezenas, ou seja, 30 mais 10 é igual a 40. E, se eu somar 40 com 5, isso vai ser igual a 45. Portanto, Joey tinha 45 exercícios a serem feitos, sendo que ele fez 23 exercícios sozinho, fez 13 com a ajuda de seu amigo, e ainda faltaram 9. E se você quiser realmente ver que isso está certo, você pode pegar o 45 e subtrair 23 exercícios daqui, depois subtrair 13 exercícios que ele fez com a ajuda de seu amigo, e você vai ver que ainda faltam nove exercícios a serem feitos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!